Olá pessoal, é um prazer grande ter vocês aqui no meu canal. Adriano Pascoal para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre como fazer protagem no Revit ou melhor, como imprimir os nossos projetos no Revit na melhor das hipóteses você desenvolveu todo o teu projeto bonitinho já assistiu vários dos nossos tutoriais aqui no canal e aprendeu a, a fazer vários tipos de desenhos no Revit e nesse exato momento lida com a dificuldade de como poder imprimir é por essa razão que eu estou aqui para te ajudar a sair deste problema e emergir para uma impressão prática e rápida dentro do Revit. E eu quero usar contigo nesta aula este projeto, projeto esse que eu já desenvolvi há algum tempo. Vamos juntos na mão fazer a plotagem do mesmo, ou melhor, organizarmos algumas pranchas, pranchas básicas do projeto para então assim fazermos a plotagem e você comigo aprender a desenvolver a plotagem deste projeto. Eu vou escolher aqui uma das pranchas que eu já tenho desse leque de, Deep, né? e eu tenho aqui por exemplo essa prancha que eu denominei de Planta geral. Muito bom! Pensamos que essa está melhor organizada. Agora, vocês vão perceber que eu tenho aqui um probleminha nessa prancha. E este probleminha que aqui aparece é que a nossa legenda está um pouquinho maior em relação à nossa folha. Por essa razão, o que podemos fazer aqui para melhorar esse aspecto? É muito simples. Vamos olhar para o tipo de folha que nós temos aqui vamos mudar para uma folha A3. A3 normal, né? ABNT, norma brasileira. Vamos aqui tentar articular a folha né? na nossa legenda para que, de facto, tudo fique... Gizado e organizado. Agora, se você quiser saber mais detalhes sobre né, como organizar uma prancha, eu tenho uma série de vídeos. E eu vou deixar que essa série de vídeos passe aqui nos cards para que você possa assistir essa série de vídeos. E no último vídeo, nós ensinamos mais ou menos como organizar uma prancha no Revit de forma simples e extraordinária. Beleza? Que já nós já temos a nossa folha bem alinhadinha dentro da nossa prancha, bem alinhadinha com a legenda e a esquadria. E a legenda e a esquadria. Muito bom, pessoal. Muito bom. Temos uh, aqui fazer algo rapidinho. E, portanto, já temos a nossa prancha organizada e feita. Né? Embora nós não fomos juntos neste processo, mas nós já temos a nossa prancha feita. Já temos a nossa planta e nessa nossa planta uh, nós já colocamos algumas das anotações básicas para uma planta. E, portanto, só nos resta agora irmos para o passo importante deste vídeo, deste tutorial, que é fazermos a plotagem. Ao você olhar para a barra superior do Revit, você tem aqui esta opção de imprimir, que é o Ctrl. Ao clicarmos sobre o imprimir, eu tenho aqui... Esta impressora virtual chamada Douro. Por que, que eu uso essa impressora virtual chamada Doro? Eu vou deixá-la aqui nas descrições para que você possa fazer o download desta super ferramenta que eu utilizo para imprimir, plotar dentro do Revit os meus projetos, senhores. Usamos essa opção de impressora virtual Douro, pressão dos nossos projetos. Portanto, eu clico sobre a Doro, venho aqui em configurar. Esse é o primeiro passo para que você... Consiga, de facto, fazer a plotagem dos teus projetos. Aqui em configurar, você tem que localizar o tamanho da folha que você deseja imprimir. Para o nosso caso, de forma direta, é folha A3. O tamanho do papel é A3. Clicamos sobre A3. Depois, aqui na configuração, colocação de papel, pôs o zoom. Vamos sempre deixar em deslocar do canto sem margem. Você vai ter outros, outras opções. Dentre elas, você vai ter aqui no limite da impressora, usuário definido, mas eu gosto de usar mesmo a opção sem margem, porque o projeto fica alinhadinho dentro da nossa folha sem nenhum problema. Tendo essas configurações feitas, nós aqui não mexemos mais nada. e É preciso ter alguma atenção que nesses elementos de opções, você vai ter exibir vínculos em azul. Se quiseres que os vínculos aparecem na impressão, normalmente eu não marco essas opções, pois também o Revit já traz isso por definições, do mais mantém-se ocultar planos de referência, clicar em ocultar caixas de escopo e clicar também em ocultar limites de cor, que é a chave, de vistas de linhas ocultas, você vai remover linhas utilizando Processamento de vetor e processamento raster. Normalmente, aqui nós usamos sempre para imprimir os projetos processamento de vetor a ah, usamos essa opção vamos dar ok nós voltamos aqui para a aba inicial nós podemos aqui combinar múltiplas vistas quando você vai querer imprimir numa mesma no mesmo documento todas as páginas do teu projeto vais clicar aqui você vai ter que selecionar de forma direta quando você quer imprimir várias né várias vistas que é essa opção de vistas barra folhas selecionadas e depois vens aqui para selecionar por exemplo aquela minha folha eu tenho ela como planta de mobiliário chão somente essa que eu vou selecionar, mas primeiro tenho que desmarcar todas as folhas para então selecionarmos uma única folha. Aqui embaixo você tem exibir folhas e exibir vistas. Vamos sempre tirar as vistas e vamos manter somente as folhas para evitar elementos que nós não precisamos neste momento. E vamos selecionar simplesmente a folha 303, que vai ser a planta de mobiliário que nós já organizamos para a Plotagem. Vamos dar ok. Após darmos ok, percebem que aqui em cima mudou, aqui nos arquivos mudou, passamos para criar arquivos separados. Começou uma folha, vamos manter a criação de arquivos separados. Vamos dar ok. Mas se você quiser, pode dar uma vista de olho de como a planta vai ficar e vamos visualizar então, mais ou menos a maneira como vai ficar a nossa folha depois de Lotada. Voltamos aqui para print e voltamos a selecionar vistas. Damos OK. Você escolheu imprimir uma vista, arquivos separados. Deseja continuar? Sim, é claro que desejamos continuar. Damos OK e vamos continuar. E ali, automaticamente, o Revit vai mandar a impressão para a impressora virtual, que é a Doro, e automaticamente a Doro abre esta página. E você escolhe automaticamente uh, esta impressora virtual, Doro, nos leva para essa página onde nos pede o lugar para guardarmos. Vamos escolher guardar dentro mesmo da vista de trabalho. Vamos aqui colocar uma página de teste. Teste Revit, tá bom? Aqui no teste Revit, abrimos, né? clicamos, e aqui vamos guardar a nossa, a nossa impressão. Damos OK e Criar. Muito bom. E aqui ele vai processando, né? E depois de processar o meu PDF, é de facto o Edge, né? o Edge da, da Microsoft, e aquele me mostra mais ou menos a impressão, a impressão feita, né, a impressão feita usando o Reavit. E depois daqui do Douro, é muito fácil, e man mandamos essa folha para uma impressora, uma impressora A3 ou A2, qualquer tamanho de papel, que você desejar. Simplesmente eu fiz o teste com uma folha A3, você pode fazer na folha A1, A0, folhas estendidas. Qualquer formato, essa super impressora Douro permite a impressão de forma fácil e prática. Senhores, como imprimir ou como plotar no Revit? foi o tema deste nosso vídeo. Se você gostou desse nosso vídeo e você quer também olhar outros vídeos aqui do canal, assista e clica em outros vídeos para que você possa ter mais conhecimento dessa super ferramenta, que é o Revit. Sem mais delongas, eu quero agradecer pela vossa audiência, pela vossa assistência. Por favor, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, ok? Não saia sem deixar aí um comentário. Eu quero saber se de facto o vídeo te ajudou. Comenta. Esse vídeo de como plotar no Revit te ajudou. A plotar os teus projetos também dentro do Revit. Adriano Pascoal, nos vemos no próximo vídeo. E aquele abraço grande. Bye, bye.